tudo bem vamos falar hoje sobre mapeamento de trilhas com a bússola desta vez é, utilizando papel quadriculado utilizando papel almaço é, é, mapeando de forma mapeando a trilha em, é, e criando um croqui criando um mapa dessa trilha que você está mapeando Ok esse é o segundo vídeo sobre o tema no vídeo anterior, eu falei sobre como mapear trilhas com bússola é, utilizando uma caderneta, onde você vai tabulando as direções e, os, e as distâncias de cada trecho utilizando a bússola. E aí você vai criando uma tabela, uma tabelinha de orientação. Nesse vídeo agora, nós vamos criar um croquis, criar um mapinha nesse sentido, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que você vai precisar: uma prancheta, uma bússola divisada, uma caneta e folhas uh, almaço quadriculado. Qualquer folha quadriculada serve, mas o almaço ele é, ele tem o um tamanho A3, ele se dobra, vira um A4 e é bem interessante para você utilizar caso você não tenha uma bússola de, ma, é, de mapa com visada você vai precisar é, de uma bússola de visada militar só que se você só tiver uma bússola de visada militar você, vai ser necessário você levar um transferidor e uma régua porque é, as bússolas militares não tem isso Agora se você já tiver uma bússola de mapa com visada, ela já tem embutida um, um transferidor, já tem embutida a régua. Aí você não precisaria. Se quiser, é, é até mais fácil e rápido utilizar em campo. Mas se não tiver, essas bússolas uh, já possuem. O okay? que você vai precisar saber, claro, para você fazer esse procedimento. Você já vai ter que saber, antes, uh, localizar um azimuth com a bússola, seguir o um azimuth com a bússola, contar seus passos, converter seus passos em distâncias, em metros, já tem que saber utilizar a régua, escalímetro, transferidor, tem que saber triangular a posição no mapa, localizar a altitude por instrumentos, localizar marcos em campo, determinar o azimuth com a bússola, etc. E é uh, interessante também, eu não escrevi aqui, mas é interessante... É, vai ajudar bastante se você já souber determinar a altura de, de, de marcos na trilha ok já sabe já já souber estimar a altura de morros de montanhas de picos né estimar esses desníveis essas elevações para você colocar no teu croqui bem interessante ok vamos lá primeira coisa que você vai fazer é preparar área de trabalho preparar teu mapa preparar o teu croqui para começar a receber esses dados senão você não vai conseguir extrair os dados é, de campo e colocar perfeitamente no seu croquis de forma que ele vire um mapa a, mais preciso que ele tenha a, Uh, estimativas mais próximas da realidade em relação à distância, à localização, né? direção, altura, essas coisas. Né? Se o mapa não tiver referências que uh, representem o terreno em relação à distância e direção, não, um, acaba não servindo muito lá no final, não acaba não sendo algo preciso, algo confiável. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir distâncias no teu mapa, onde está o norte do teu mapa, do teu croquet, né ou seja, inserir a rosa dos ventos e seguir, é, uma vez que você determinou que em cima está o norte, 0 é, graus, a né? direita está o leste, 90 graus, ao sul está o, o... embaixo está o sul, 130 graus, né? e do lado esquerdo, você é, está a oeste a 270 graus do seu mapa que vai corresponder ao terreno então é, vai representar o terreno as direções do terreno então você já começa a preparar o seu ambiente segunda coisa é criar escala né? qual, qual vai ser a escala do teu croquis e aí que é a grande vantagem de você utilizar papel ao maço quadriculado. O papel ao maço quadriculado quadriculado já vem em quadrículas espaçadas de um centímetro. Então, você já pode definir o quanto cada quadrícula vai representar do terreno na realidade. Né? Se cada quadrícula pode representar 10 metros, cada quadrícula pode representar 100 metros, 500 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, isso tudo vai depender do tamanho da sua área de mapeamento. Mas no, no nosso exemplo aqui, nós partiremos do pressuposto que cada quadrícula de 1 centímetro, ou seja, cada quadrícula do papel ao maço ele vai representar 100 metros no terreno aí dessa forma eu já crio uma escala né? uma escala aí de 1000 metros representado por 10 quadrículas essa vai ser a escala correspondente de distâncias em cada quadrícula 100 metros, 10 quadrículas 1000 metros então esse tamanho aqui de 0 a 1000 vai representar 1000 metros ok? feito isso estabeleça um ponto no mapa que é o início do meu mapeamento esse ponto sou eu e aí você vai em campo vai extrair o azimuth da direção que você vai percorrer né vai sair vai vai extrair o azimuth vai vai extrair a direção do sentido que você vai percorrer então qual é o azimuth é, desse que eu vou percorrer e vai guardar esse número ok e aí você vai em seguida caminhar na mesma direção que você estipulou, né? Você tirou um azimute, estabeleceu lá uma direção aonde você vai seguir. Então você vai seguir nessa direção que você estipulou e vai contar os passos. Quantos passos tem? Uh, você vai conseguir contar naquela direção e vai criar um trecho, vai contar os passos até que uh, uh, o seu caminho exija que você mude de direção ok então você vai contar seus passos até que uh, o sentido da, da trilha se modifique né você está indo na determinada direção e se aquela direção mudar você para ou seja você vai contar passos cada direção que você seguir uh, serão retas serão mais retas possíveis né uh, então você vai Vai determinar aquela direção e determinar a distância percorrida naquela direção. Você vai criar um trecho. Um trecho e nesse trecho vai ser representado por uma direção, né, que é um azimuth, determinado por uma distância, que são seus passos. Okay? Aí você vai pegar, vai pegar seus passos e você vai, ali no final, converter em metros. Né? É, e e para isso você vai ter que saber sua passada. Convertendo em metros... Você vai voltar para a sua plancheta, voltar para a sua planilha, e você já tem as duas informações que você precisa do primeiro trecho do seu mapeamento. Você já tem a direção, que você anotou aí na sua memória, e você já tem os passos que você já converteu em distância e também já anotou na tua memória. Você vai passar isso para o mapa. Então a primeira coisa que você vai fazer é encontrar a, a, o Azimuth no mapa você não tirou extraiu o azimuth em campo ok, então você vai transferir esse azimuth no mapa lá em campo você extraiu o azimuth aqui nesse exemplo 55, então eu quero saber aonde está o azimuth 55 no mapa eu posso usar vários formatos mas esse aqui é um exemplo mais que, onde fica mais claro então aqui eu já encontrei eu coloquei a régua em cima do transferidor para marcar do meu ponto A do meu ponto de início o a azimuth 55 ok e é assim que eu localizei a direção do meu azimuth 55 agora eu só preciso transferir a distância eu fiz lá na minha contagem de passos e a minha distância foi 500 600 500 600 metros okay? então eu transfiro para o mapa aquele trecho que eu andei ou seja a direção 55 distância de 600 e você vai fazendo isso todas as vezes que você criar um trecho novo, todas as vezes que a sua caminhada mudar de direção, tá bem? Aproveita uh, uh, no início, em qualquer ponto, pode ser no início, mas em qualquer ponto da, da, da, do seu mapeamento, você pode aproveitar para azimutar todos os pontos, os marcos existentes no seu entorno né? então nesse exemplo aqui vamos supor, eu vi uma cachoeira, vi um pico, vi um morro né? então eu vou é, anotar os dessas de, desses três pontos e transferir para o mapa, então o meu primeiro marco eu encontrei ele na direção 75, o meu segundo na direção 45, o meu terceiro na direção 290 okay? é, lá na frente eu volto a falar sobre isso mas agora vou continuar mapeando o meu percurso aí na minha segunda perna eu eu que eu caminhei 750 metros na direção 290 na minha terceira perna ou seja no terceiro trecho eu estimei que eu caminhei 450 metros na direção 20 agora vou aproveitar que eu já tomei uma, uma distância é, boa a partir lá do meu início do mapeamento eu posso aproveitar para é, azimutar novamente os mesmos pontos os mesmos marcos que eu azimutei lá no início ok então vou lá tirar a uh, com minha com minha bússola tirar o azimute correspondente da posição que eu estou de todos aqueles três pontos que eu uh, marquei lá no início então, olhando para cada um dos mesmos pontos, da onde eu estou, eu encontrei que eu estou a 130 graus lá do primeiro ponto, 100 do segundo, 240 do terceiro. Uma vez que, eu, que você transferir isso, e eu tenho um vídeo, inclusive aqui em cima, que mostra sobre como estimar distâncias de pontos com a folha quadriculada durante um mapeamento, você pode ver aí, eu explico direitinho esse ponto. Mas uma, a partir do momento que você tomou esses azimutes no segundo ponto, você já consegue triangular e já consegue encontrar as distâncias desses pontos. Né? Então, você tem já as distâncias com a bússola e seus passos. Você é, encontrou as distâncias de cada trecho da trilha, a distância e direção. E só com a bússola e a folha quadriculada, você encontrou a distância dos marcos que você observou uma vez que você encontrou a distância se você quiser você já pode usar aquela técnica de estimar a altura de qualquer objeto com a bússola desde que sua bússola tenha o clinômetro ok então você pode ver aí tem um outro vídeo em cima ou na descrição desse vídeo como estimar distâncias é estimar a altura de objetos com a bússola uma vez que que você conseguir fazer isso você já tem o seu croquis mais detalhado ainda você tem a a, a sua trilha mapeada com as distâncias as direções você tem os pontos de referência mapeado com as distâncias e as direções com o auxílio de um barômetro por GPS ou, ou, ou auxílio de um altímetro, seja por GPS ou seja pelo barômetro, você consegue encontrar a altitude de cada ponto e colocar no mapa. Né? E com a bússola com clinômetro, você consegue encontrar as distâncias, a altura de cada objeto que você consegue visualizar no terreno, objetos esses que você transferir para o mapa. E aí seu mapa vai ser muito mais completo, com altura, com distâncias, com direções. Né? Você, conforme você vai mapeando, fazendo o seu mapeamento, ele vai ficando cada vez mais completo. E aí você segue o seu mapeamento, segue o, o, o, o seu objetivo. E no final você vai ter um mapa super detalhado do que você fez. Claro, quando você chegar em casa, dá para você digitalizar todas essas informações muito mais fácil né dá para você converter essas informações em em, em dados em, em dados espaciais de forma georreferenciada e aí eu tenho um vídeo lá em cima uh, que você pode consultar sobre como digitalizar uh, rotas de bússolas para gps e a partir disso você já tem o princípio básico de como terminar uh, como mapear o teu teu caminho Ok? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.